Oi gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E o vídeo de hoje eu vim fazer fatos da Billie Eilish Não sei se é assim que fala o nome dela, gente Mas foi assim que eu falei, é isso aí Vou fazer esse vídeo, gente, porque vocês gostaram muito do vídeo passado Que eu fiz de fatos da Ariana Grande Aí vocês gostaram muito, eu fiz 13 fatos, né? Daí só que mais 3 bônus, aí ficou 3 ficou mesmo Aí eu fiz 13 fatos e vi que vocês gostaram muito Então eu, fiz, eu vim aqui fazer a segunda parte Que vai ser... Da Billie Eilish, não sei se é assim que fala o nome dela Mas vou falar só Billie porque eu não sei falar o nome dela completo Aqui em cima vai ter uma playlist com o um vídeo da Ariana Grande vocês poderem clicarem e irem lá assistir assistirem isso daqui, tá bom, gente? Que tá muito legal Então vamos lá, gente É Assim, não é, a primeira coisa que eu vou falar não é um fato Mas o nome dela completo é isso aqui que tá aparecendo na tela Porque eu não vou falar ele todo, porque eu não sei falar ele todo Mas é esse daqui que tá aparecendo na tela, tá, gente? Então vamos lá gente, o primeiro fato é que ela nasceu 18 de dezembro de 2001 e ela tem 16 anos Ela foi criada em Los Angeles, Califórnia. É que ela é cantora e compositora, ela compõe as músicas dela e canta e é isso aí outro fato gente é que ela é vegana, então ela é vegana Gente, a Billie tem intolerância à lactose e alergia a glúten Sexto fato, gente, é que o Fandel dela é chamado de avocado. É, avocado. é avocado, gente. Avocado não é assim que se pronuncia, tá, gente? Tem certeza que não é assim que se pronuncia. Mas avocado, eu vi a tradução e o que significa abacate. Ok, quem gosta da da, da Billy é um abacate Eu sou um abacate então, gente, maravilha Sétimo fato, gente, é que ela diz que ela não tira foto sorrindo por causa dos dentes feios dela Mas, gente, eu não acho que o dente dela é feio, gente Eu acho que o sorriso dela é maravilhoso, entendeu? Eu acho que muita gente tinha essa curiosidade, saber. Até eu tinha essa curiosidade, depois que eu soube disso eu fiquei Ah, agora tá explicado, né? O fato, gente, é que ela é Sagitariana, ou seja Ela é Sagitariana, então quem é de Sagitaria Comenta aí nos comentários Comenta aí nos comentários, né? Ok Não, vou comentar no teto agora e Quem é Sagitariana? Não sou sag Sagitariana Tá, gente? Sou escorpiana Gente, ela foi educada em casa Junto com o irmão, o nome do irmão dela Vai estar aqui na tela para se vocês quiserem saber, porque eu não sei falar o nome do irmão E não sei, mas tá aí na tela no, O nome do irmão dela Ela foi é ensinado em casa com o irmão dela. Gente, ele é parceiro e produtor das composições dela. Artistas como... Fala o um nome deles aqui, tá, gente? Mas com a voz da Google tradutor, tá, porque ela fala certo. Artistas como... Tove oh. Lord Charlie XCX, Lauren, Troy Sivan, Sigride, Seguem a Billy e já tem o seu amor declarado por ela Olha, gente, coisa mais fofinha, gente Que maravilhoso 11. O single dela, chamado Borns Está como trilha sonora de Turtle Reasons Wire Que é uma ótima série Que eu recomendo vocês verem, tá, gente? É, pra quem não sabe, é uma série Então, tá na trilha sonora de Turtle Reasons Wire eu Já vi essa série e eu não sei como eu não percebi isso, gente O quê? Em 2015, Billy e seu irmão lançaram uma música na Salt Cloud. Eyes, o single da estreia de Billy, foi lançado no Salt Cloud, não sei que lá, desconta também. Em 2016, se tornou um sucesso viral. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, tá, gente? Porque eu preciso muito do gostei de vocês pra me trazer mais vídeos assim, se vocês Gostou? Eu vou trazer muito vídeo, assim, de fatos, de, fato, de que eu tô de famosos, de qualquer coisa. Se vocês derem bastante like, se vocês inscreverem no canal, gente, por favor, se inscrevam no canal. Não, é de graça, gente, é de graça. Só você descer um pouco a telinha e clicar em inscrever-se, esse botão vermelho se clica aqui em inscrever-se, que aí você vai poder se inscrever no canal e me ajudar muito, gente, porque eu tô rumo a 200 inscritos, então eu preciso da sua inscrição, ok, gente? Então, um beijo e tchau!